Oi, Matt, abri pra ouvir essa porra, vai tomar no seu cu, que tal? Que tal, que tal? Aqui, ó, pra você, Matt, pra você essa aqui, ó. Pra você, pra você essa aqui, hein. Toma essa, 400ml de água aqui, ó. Ih! é, rapidão que